Quero estar parabenizando aqui, na verdade, o, o Dudu, que tem se esforçado, como a vereadora Luzia falou aqui, tem sim se esforçado para promover em nosso município um, um esporte, esse evento que é esse campeonato anual e a vereadora Luzia falou a verdade, Dudu é um guerreiro, Dudu gosta do que faz. E eu acho que a, os cargos estão investidos. Eu teria que ser o secretário de esporte, não o subsecretário, porque eu vejo só o Dudu com a mão na massa. Sempre foi o Dudu. E ele, na verdade, hoje é subsecretário. Ele deveria ser o secretário de esporte no nosso município. Parabéns, Dudu, mais uma vez. Obrigado pelo convite. Não pude estar presente, mas obrigado pelo convite que me fez. Continua assim. Porque... Poderemos promover muito mais coisas em nosso município, se tiver pessoas disponíveis, recebendo para realmente cumprir com a sua função. Meus parabéns, Dudu.